Olá pessoal, estamos aqui para apresentar a segunda prática de Sistema de Comunicações 2. Um pessoal já baixou o aplicativo, aqueles que estão trabalhando com o celular, não tem condições de trabalhar com um notebook ou um computador de mesa, ou até com o um App Store, né? um iPhone. Nós temos aplicativo do 3 CX, mas não são aplicativos que tornam o celular ativos numa central PBX VoIP. Nós temos aqui os nossos celulares sendo configurados como ramais da nossa central. Para aqueles que já chegaram na central, vamos novamente abrir a central, basta você pegar o seu nome de usuário, né? De selecionar aqui o nome de usuário ou dar um Ctrl C. E vamos clicar aqui na nossa nossa tab. Estamos direto para um link de acesso a nossa nosso painel de controle, né? Nossa central PBX. Então o nome de usuário vamos colocar aqui Ctrl V e a nossa senha, a senha que você colocou na hora de fazer toda a configuração eu cadastro no site. Vamos colocar aqui o login e vamos entrar no nosso painel de controle da nossa, do nosso PBX VoIP. Nós temos aqui o nosso painel de controle do 36X, nós estamos num provedor, numa central de PABX VoIP, na central, no provedor 36X, no painel de controle. Aqui está o IP dinâmico, esse IP aqui está em vermelho. O pessoal que chegou aqui, até aqui no primeiro, na primeira atividade, tem que dar um print dessa tela, fazer o relatório e destacar aqui o IP dinâmico. Esse vermelho não quer dizer erro, é apenas que nós não temos um IP fixo, um IP dinâmico. Toda vez que o roteador é desligado, aqui surge um novo IP, na né? hora que conecta a rede. Bom, o que nós iremos fazer hoje? Para quem entrou aqui no no console, no painel de controle, via PC. Nós vamos clicar em Ramais, e nós iremos ativar o nosso Ramal. tá vendo aqui é o Ramal zero? Então, você tem que clicar aqui, selecionar o Ramal, e depois clicar em Enviar e-mail de boas-vindas. Vai receber um e-mail de boas-vindas nesse e-mail. Tá? Eu não vou clicar aqui novamente, que da última vez eu fui gravar, travou... O sistema, ele é meio sensível, né? Ele tem um sistema de proteção contra a invasão de hackers. Então, você começa a configurar muito aqui o mesmo e-mail, ele trava. Então, vamos lá. Você clicando aqui vai enviar um e-mail de boas-vindas. Nós temos, então, aqui, vamos pegar o e-mail, o último teste que eu fiz. Está aqui o e-mail, tá? Nós vamos entrar no web client Aqui deu erro. É o outro e-mail. Aqui, ó, vocês têm um email, um e-mail com todas as características aqui. Vamos pegar esta senha aqui. Ah, esse aqui já é o ramal 01. Na verdade, temos que pegar para o ramal 0000. Quatro zeros. Então, peraí. Foram vários testes que eu fiz. Vamos ver. Cadê o ramal? O ramal está aqui, ó. Então, nós temos essa senha, vamos selecionar e copiar, e vamos aqui para o fora do escritório. Vamos clicar aqui, vamos esperar carregar, o número do ramal, zero, e vamos colocar aqui a senha, e vamos dar um ENTER. Vejam, está verde, estamos aqui no App Client, vamos lá no nosso painel de controle, vejam, está verde, ativado, nosso ramal está ativo, podemos fazer conexões com outros ramais. Então imagina, eu tenho uma PBX, eu estou aqui com um laptop e dentro aqui do ambiente é o meu escritório e eu quero conectar com um outro computador, eu tenho um outro computador aqui do lado, Tá? Nós temos um outro laptop aqui do, do meu filho, e nós vamos fazer uma conexão aqui com ele. Ele é um outro ramal, vamos criar um outro IP, né? Nós temos um outro IP, na verdade, nós vamos usar um Mac daquele lá, com o mesmo IP de rede, e nós vamos ter um segundo ramal. E assim por diante, então vou criar mais um ramal, eu não vou utilizar, não vou apagar e criar outro, só tem um aluno aqui também, que nós estamos fazendo um teste, não deu certo hoje, mas vou criar. adicionar, clique aqui em adicionar ramal. Vocês vão adicionar ramal, vocês vão adicionar um ramal direcionado ao meu e-mail. Então, cria aí um novo ramal para o professor aqui, marcos.carnevale, arrobaetec.sp.gov.br, ok? Essa vai ser a atividade. Eu vou receber um e-mail de vocês. Bom, vamos lá. Então, vou clicar aqui, adicionar. Vamos colocar os dados. O ramal vai ser o 0003. Nome, vamos colocar aqui, Marcos. Opa, só o primeiro nome. E aqui, vamos colocar... Carnevale, traço aqui, 10, para diferenciar. O e-mail, eu vou colocar um outro e-mail, vou colocar gmail.com eu já usei dois endereços de e-mail. Para mim, vocês vão colocar no marcos.carnevale.gmail.com, eu mostro daqui a pouco para vocês, eu vou deixar na área de vocês, tá bom? Bom, está aqui. Agora nós vamos clicar OK. Clicou em OK. Está aqui o, o meu nome. Vou para outra máquina. Então, agora eu vou até gravar aqui com o celular. Vou começar a gravar na outra máquina. Então, chegar aqui mais perto. Bom, nós temos aqui, então... Já o e-mail, né, recebemos o e-mail, vamos abrir o nosso e-mail, temos aí a tela de boas-vindas, e aqui está o nosso login, que é o ramal, e a senha, nós vamos pegar e vamos clicar no link dentro do escritório, e vamos colocar o login e a senha. Selecionei já a senha, deu um CTRL C. Vamos então agora até dentro do escritório. Eu estou com esse com essa máquina junto da outra. Vamos colocar aqui o ramal 3. Vamos dar um Ctrl V e vamos entrar. Vamos clicar aqui, vamos entrar num, num outro web client. Outro cliente de web. Estamos no nosso web client. Ele está falando que nós podemos usar aqui os equipamentos, aparelhos celulares como ramais, indicando lá onde podemos obtê-los. Vejam só, nós temos o ramal aqui, carnevale 00, e o carnevale aqui 03, os dois ramais. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui no nosso também web client. Então, vamos dar uma olhada aqui. Podemos ver aqui que o nosso ramal número 3 também foi ativado, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, nós temos também aqui carnevale no ramal 0 e no ramal 3, tá ok? O ramal 3, nós podemos fazer chamada, o nosso 0 é o canal aqui, o ramal que nós estamos. Então, desse ramal, faremos chamada para esse daqui, e lá ele pode fazer a chamada no nosso ramal aqui, tá? Então, veja que no outro, é o contrário, né? O verde tem o telefone o azul não tem. Esse aqui é o ramal 3 e o nosso computador principal aqui do PABX é o nosso ramal 0, tá? Do operador. Então, vamos chamar aqui o ramal 3. Vamos fazer uma chamada. Vê, verão. Então podemos pegar e atender. Acabei desligando a chamada. Vamos fazer a chamada novamente. Já cliquei para atender, né? Então, aqui eu posso atender a chamada. Vejam só, né? Nós temos aqui o ramal que estava em espera, né? E temos o ramal aqui conectado. Deixa eu encerrar esse aqui. Deixa eu encerrar. E aqui nós temos o nosso ramal conectado, tá ok? Nós podemos aqui ter um teclado. Vamos esconder o teclado. Podemos ter aqui o vídeo, né? Abrir a câmera também. Só que o meu outro computador está com problema no, na câmera, na né? webcam. Bom, podemos encerrar, então, aqui a nossa chamada. Vocês viram a demonstração. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês vão fazer isso e vocês vão cadastrar para mim, vão cadastrar no meu e-mail. Deixa eu voltar aqui na nossa área, né? Vejam os dois aqui ativos. Vocês vão clicar em adicionar. Vocês irão colocar aqui o meu nome, Marcos, sobrenome Carnevale. E aqui o meu e-mail, marcos.carnevale.etec.sp.gov.br. Vocês criam aqui. Depois, cliquem em ok eu vou receber o um e-mail de vocês. E aí vamos tentar fazer conexão aí com o meu computador. Quem não tem PC, não tem instalado PC, vai pegar e vai mandar um e-mail para mim, que eu vou mandar um convite para vocês que estão com celulares a se conectarem aqui no na nossa no nosso painel de controle no nosso PBX VoIP. Será mais um IP ligado como ramal. Tá bom, pessoal? Bom, é isso que eu tinha por hoje. E até a próxima aula. Até mais.